Venda seus itens e receba seu dinheiro em alguns minutos. Negocie direto com o Miss Click, MissClickStore.com. As melhores skins em apenas um clique. Fala, galera. Beleza? Mais uma dica aqui rapidinha pra vocês. Tô gravando esse vídeo porque, tipo assim, a maioria da galera fica falando Nossa, eu quero uma mira, como é que pega a mira do Centequente, não sei o quê, não sei o Existe um lugar aqui, galera, que ele tá meio desatualizado. Existe um mapa, na verdade, do CS aqui que eu vou mostrar pra vocês que ele tá meio desatualizado. Mas que eu sempre uso ele porque... Existe muita mira lá, que a galera usava em momentos que também em momentos que estava no auge. E eu acho que funciona bastante. Esse mapa aqui, galera. Ó, Crash, cro Crash's Crosshair Generator. Beleza? Digita aí no workshop, galera. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo. E esse mapa é o seguinte, galera. Eu vou entrar aqui pra quem não conhece. Ele é o um mapa que tem todas as milhas da galera ali que jogou 2018, 2019. Esse ano acho que ainda não está atualizado. E esse aqui é a versão 3, né? Bom, vamos lá, galera. Aqui tem... Todos os tipos de mira. E você pode ver como é que ela fica. Você pode testar ela nos mapas. Então, por exemplo, se aqui você quiser montar sua mira aqui, você pode botar essa. Você clica, você só dá o um tirinho aqui na mira. Aí vem que essa mira aqui. você escolhe a cor, ó. Tá vendo? Você pode mudar. Aí tem essa, tem essa, tem essa aqui. Style 4, que é a padrãozinha. E style 5, que é aqui, abre um pouquinho quando você atira. Aí você pode escolher a cor, a cor que você quer aqui. só você atirar. Enfim, galera, aqui é. E se você quiser criar sua mira? Aí se você quiser é... tipo, mudar sua HUD também, tem as opções aqui de HUD. HUD, na verdade, né? Aí tem a mira default aqui. Tem as paredinhas do mapa aqui, ó, que dá pra você escolher. <risos> Bom, enfim, galera. É... Essa aqui é da Sniper, tá vendo? ó? O quão grosso você quer o zoom da sua Sniper, galera. Target ID, beleza, galera? Essa aqui provavelmente é... é outra opção pra mudar a mira. Eu não sei direito o, que, que, o que, que é isso aqui, galera. Mas, enfim, essa parte aqui é mais pra criação de mira. Fala, galera! Beleza? Felpão aqui. Tô roubando o vídeo de vocês aqui rapidão, só pra dar uma dica...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 É, aqui é pra você compartilhar a mira Aproveitei aquele linkzinho Mira default, salvar as miras aqui E aqui tá a parte legal galera Aqui tá os times que eram tops na época né Tem times que nem existem mais Mas todos os jogadores com a sua mira tá? Tem Nico, tem a minha mira aqui né, antigamente é, do Fallen, do Cold, do Alu, do Eletronic... Tem todo mundo aqui. Aí você vai... E, por exemplo, você vem aqui... É, você põe a mira do Elige, né? Aí você vem aqui, ó... Vai nascer uns botzinhos aqui pra você. Você pega uma coach... E testa a mira pra ver se você gosta. E, enfim... É, acho que dá pra você mudar o fundo. Deixa eu ver se dá pra mudar o fundo. Não, não dá pra você mudar. Eu, antigamente dava. Mas, enfim... Aí você vem aqui... Você testa a mira. Vê se você curte essa mira. Aí você vem aqui... Testa outra... Vai jogar um DMzinho pra ver se você curte. Beleza, galera? É muito legal isso aqui, porque, mano, vocês falam, ah, a mira do Felpão, não sei o que. Ó de quem que eu peguei a mira. Cadê, ó? Ita. Essa mira aqui que eu peguei foi do Ita, galera. E eu acho ela boa, eu curto ela pra caramba. Tem umas miras legalzinhas aqui também que eu já testei que é boa. É, Por exemplo, essa do Breeze aqui, eu acho muito legal. Tem a mira do Code que ele usava na época. mim bem, mas acho que essa aqui todo mundo conhece, né? Enfim. E aqui, galera, é outro tipo de mira. Aqui é mais a zoeira, né? É mais de uns caras famosos, assim. Tipo youtuber, não sei o que Tem a do Simple. Aqui né, que é uma mira simples Mas é, não deixa de ser efetiva, não deixa de ser boa E tem outras miras aqui Tem de criadores de mapas, enfim Amigos, sei lá o que ele botou aqui É Superstitum aqui ó Tem do criador do mapa, enfim galera E é, se pá tem mais Alguma coisa aqui, não, acho que é só isso mesmo galera Então tipo aqui, tem vários tipos de mira Você vem aqui, testa a sua mira, vê se você curte e Enfim galera Eu vou deixar o link pra vocês na descrição aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto, até a próxima